Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo nessa noite. Meu nome é Sônia Fardim, eu sou integrante do grupo que organiza as atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um espaço de debates, de reflexões, de atividades de formação aqui de Campinas. E nesse momento de pandemia nós estamos realizando as nossas ações pela internet. Nós vamos dar continuidade hoje ao curso que se chama História do PT no Governo de Campinas, Conhecer o Passado para Conquistar o Futuro. É, estamos hoje com a convidada, a companheira Maria do Carmo Carpintero, que foi secretária de Saúde de 2003 a 2004, e que vai nos apresentar suas considerações, as suas avaliações sobre a ação do governo nesse período. É, só para reforçar, nós temos o nosso canal no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, e quem ainda não conhece as nossas atividades, por favor, pode nos procurar nas redes, e quem quiser se interar, dos outros temas, das outras aulas, das outras contribuições, é, a gente sempre coloca na sequência também nesses canais. Então, lá vocês vão poder encontrar tudo o que já foi partilhado e debatido sobre essa temática e outras também, porque o Centro de Cultura Esperança Vermelha realiza vários cursos e vários encontros de debates, é, reflexões e formação. Vamos, então, dar continuidade a, a esse curso, eu passo a palavra agora para a Carminha, que vai ter 30 minutos para suas colocações, e depois disso a gente abre para o debate, e quem quiser apresentar questões e colaborações, reflexões, pode é, ir colocando nos chats, e a gente vai monitorando e colhendo as informações, ok? Ok? Então, Carminha, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todas e todas. É um prazer e é uma honra estar aqui nesse curso para falar da nossa, da nossa experiência no, no, no governo Toninho Isalene. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando esse curso. É, então, como a Sônia falou, eu sou... Maria do Carmo, Cabral, Carpintero, Carminha, Carpintero. É, sou médica, sanitarista e fiz parte, né? sou é, concursada, né? sou, sou funcionária aposentada da Prefeitura de Campinas e fiz parte da, de, da experiência do, do PT em Campinas no governo Jacobo de Tar, enquanto foi governo petista, e depois, no governo, Toninho Isalene durante todo, toda a gestão. É, inicialmente, eu estava com, com Gastão Wagner, que era o secretário no início da gestão, e, posteriormente, com a saída dele para o Ministério da Saúde, a convite da prefeita Isalene eu fico como secretária de saúde. Boa noite, Isalene é um prazer tê-la aqui me ouvindo e me assistindo, e todas que estão aí nos assistindo. Então, eu é, vou pedir para a Paula... Então, eu fiz uma apresentação só para facilitar né, a, a lembrança de tudo de, desse período, afinal, já, já faz bastante tempo. E eu vou vou pedir para a Paula, então, apresentar e, e eu vou é, vou contando um pouco desse período e vou eu vou pedir, né, se houver perguntas, comentários, eu vou pedir que fique, então, ao final né? terei o maior prazer e tranquilidade para estar tá respondendo, tá? Então, Paula, se você puder começar a apresentação, seria bom. Então, é, nessa apresentação, eu faço um pouco, inicialmente, é, essa, essa minha trajetória, né? Porque seria de onde eu falo, né? Por que, que eu, é, eu me coloco como alguém que viveu essa experiência, né? Do Partido dos Trabalhadores... É, mas como parte de uma equipe né? Eu acho que é, essa construção em, em várias secretarias, mas na Secretaria de Saúde isso foi um, uma, uma característica muito forte né? que é um trabalho de, de uma equipe. e uma das coisas que eu coloco nessa, nessa minha experiência é o quanto é, o encantamento, a paixão, a vontade desta equipe, fez bastante diferença nessa nossa experiência. Né? Havia uma liderança, uma liderança é, forte, uma liderança importante do Gastão, mas havia um, um, um compromisso dessa equipe, né? que, que é, é, na sua grande maioria eram trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura, eram funcionários de carreira que foram fazer parte do governo. Né? Desde, é, desde o início, é, com exceção do Gastão, que era professor né da, da, da universidade, da Unicamp, os to, todos os, os demais eram funcionários de carreira da prefeitura, então isso também nos dava bastante legitimidade né no, no trabalho. Então, como eu falei, eu começo, eu sou funcionária da prefeitura de Campinas desde 1986, a primeira unidade que eu trabalhei foi o DIC 3, eu entro como pediatra. É, eu entro nessa unidade na, no mesmo tempo que a unidade foi inaugurada. Então, é, era uma experiência para mim muito nova e para toda aquela população. Na, nesse mesmo ano, eu faço uma, uma seleção interna para ser coordenadora de unidade. E durante esse meu meu tempo na prefeitura, eu fui coordenadora de várias unidades. do DIC 3, que foi essa primeira, Jardim Olina, Eulina, Anchieta, DIC 1... Jardim Aurélia, e o Ipau Surama, de onde eu era coordenadora quando eu venho para a gestão Toninho Isalene. Tá? Então, eu fui inicialmente diretora de saúde, como eu falei, e com a ida do Gastão para o Ministério da Saúde na, na primeira gestão do Lula, eu passo a ser secretária. Tá? Fui posteriormente secretária de saúde em Várzea Paulista, em Amparo, e presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que é o COSEM São Paulo. Tá? depois dessa experiência eu fui para o Ministério da Saúde por um período curto e coordenei a Política Nacional de Humanização e depois fui apoiadora do Ministério da Saúde. Fiquei como assessora técnica, deixando de ser secretária, né, como assessora no COSENS, e até o ano passado eu estava como professora convidada do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Tá? Pode passar. Então, na, na gestão Toninho e Zalene, eu queria destacar quatro pontos, né? O modelo de atenção à saúde nesse período, o modelo de gestão, a valorização do trabalhador da saúde e a integração com as outras políticas sociais, tá? Então, vou falar um pouquinho desses quatro pontos. Pode passar. Por modelo de atenção, a gente entende como que a secretaria, como... É, se organiza, né, uma, uma assistência numa cidade. Então, é, é a, a organização das unidades de saúde é isso que a gente chama de modelo, né? Então, desde a campanha, né, da campanha durante a campanha do Toninho, já havia né, nesse grupo de profissionais da saúde havia uma, uma, nós tínhamos uma diferença em relação a esse modelo, né? Principalmente em relação à atenção básica. Havia, entre nós, pessoas que defendiam a estratégia, o Programa de Saúde da Família, na época, né, chamado de Programa, hoje é chamado de Estratégia da Saúde da Família, e havia, entre nós, os que não defendiam esse, esse modelo. Né? Esse modelo, o Programa de Saúde da Família, foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1995, mas no Estado de São Paulo ele não tinha muita adesão, porque São Paulo tinha uma história de saúde pública antiga, né? inclusive Campinas já tinha, desde a década de 70, a gente já tinha os postos, os centros de saúde, e nesses e nesse centros de saúde a gente tinha já os pediatras, ginecologistas, clínicos geral, e não tinha o um médico generalista ou o um médico de saúde da família. Então, isso nos dividia dentro da própria equipe. Né? Havia, é, alguns de nós entendiam que colocar médico generalista numa cidade em que já tinha essas grandes áreas, né, as especialidades, seria como se fosse um retrocesso. Campinas tinha também o auxiliar de saúde, que já havia sido no início na década de 70, ele tinha sido, era um profissional muito novo, que é semelhante ao que se criou depois como agente comunitário de saúde. E esses profissionais, na, no, no início do do governo Toninho e Zalene, já estavam todos profissionalizados, já tinha sido feito o um processo larga escala, então nós trabalhávamos já na rede com técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, havia uma compreensão entre nós de que colocar um generalista, colocar o agente comunitário de saúde seria como se fosse é, voltar ao início da rede. Bem, aí o Gastão Wagner é o secretário, né, que foi secretário na primeira gestão do PT, durante, eh, no início da gestão do PT, do, do Jacob tá e que nesse período a gente... Eu fiz parte também nesse período, eh, e essa, essa gestão eh, valorizou demais a, a atenção básica. Né? Tava bastante Fizemos bastante mudança nesse período, mas isso se interrompe. Então, havia entre nós, que fizemos a campanha Toninho e Zalene, um grande consenso, que tinha que se ampliar e consolidar a atenção básica, mas de um jeito mais amplo, de um jeito mais resolutivo, mais acolhedor do que estava acontecendo em Campinas naquele momento. Pode passar. Então, então havia né, essa, essa, vamos dizer, essa pequena diferença aí entre nós, mas o Gastão apresenta, então, a ideia do programa Paideia de Saúde da Família, né? que era uma, uma variação da estratégia de saúde da família. Né? Ele traz essa, essa, essa ideia bastante motivado pela questão financeira, né? porque havia um incentivo do Ministério da Saúde que, do, do modelo que era em Campinas, a gente não receberia esse recurso. E havia também companheiros nossos em outros municípios governados pelo PT, que vinham implantando a saúde da família com bastante sucesso. Um desses companheiros era, era o Odorico Monteiro, que esteve com a gente em Campinas, né? ele fez o seu doutorado em Campinas, e ele trouxe a sua experiência de Capuí, de Sobral, e ele foi um, um incentivador para que a equipe começasse a aceitar a ideia da saúde da família. Então, em 2001, a gente inicia formalmente o programa para a ideia de saúde da família foi uma foi bastante discussão na rede teve muita resistência do mesmo modo que entre nós tinha essas dúvidas na rede também tinha né de que nós iríamos trabalhar com generalista a gente ia andar para trás como é que seria isso mas havia um encantamento uma paixão uma, uma um pique muito grande dessa equipe gestora liderada pelo Gastão então nós tínhamos du uma missão e um desafio. A missão era adequar o programa Saúde da Família a uma cidade com essas características de Campinas, porque a gente tinha grandes experiências de saúde da família em cidades menores, né? Então isso era uma, uma missão, uma rede já muito mais complexa, né? E um desafio, que era pegar as diretrizes do programa de Saúde da Família a essa realidade nossa, né? uma rede com pediatra, com clínico, mas não destruir essas conquistas. Né? Campinas já era reconhecida como uma, uma cidade com uma rede, uma rede avançada, né? uma rede básica já com, com uma certa legitimidade. Pode passar, Paula. Então, a gente tinha semelhanças e diferenças. O Paideia se destacava e depois ele... ele né? existe escrito sobre isso, se destacava mais pelas diferenças, é claro. Então, a, uma, a principal diferença era isso, né, era médicos de outras de especialidade que estariam apoiando o generalista. Então, a gente teria o generalista, que era uma exigência do programa, mas nós trabalharíamos com esses outros médicos que já estavam na rede, ginecologista, pediatra, e outra, outra diferença era a clínica ampliada. A, a clínica amplia, ampliada, ele, ela pregava, ela, ela tinha como conceito de que qualquer profissional dentro de uma equipe faria uma clínica, quer dizer, não é só o médico que faz clínica, todos os profissionais fazem, e essa clínica não é a clínica restrita, a clínica da doença ou a clínica daquele pedaço que tem o problema, mas uma clínica ampliada, né, definida, pelas condições de vida definidas pela história dessa pessoa. Uma outra diferença era a construção de projetos terapêuticos singulares com a participação da pessoa ou da família. Né? Essa, essa, esse conceito de projeto terapêutico singular estava é, sendo experimentado na saúde mental já há um tempo. Então, a gente traz para o Paideia esse conceito. Uma, uma outra diferença muito importante era ênfase nesse trabalho multiprofissional, onde a responsabilidade não era só do médico, e sim de todos os profissionais, né? pelas famílias, pelo, pelos territórios, que no próprio programa de saúde da família original ele era muito centrado, o médico, a enfermeira e os agentes comunitários. O ideia tinha essa característica de um trabalho multiprofissional muito mais amplo. Criou-se em cada, em cada unidade o chamado núcleo de saúde coletiva, isso realmente era uma grande diferença, né? que era o trabalho na própria unidade com é, os dados, as questões epidemiológicas e da, da vigilância sanitária também, que não era uma característica, era, é, todas normalmente as unidades trabalhavam é, muito dicotomizado, muito separado né? a vigilância, da atenção básica, da atenção primária. E, por fim, uma característica que depois passa a ser uma, uma diretriz da política de humanização, pa, passa a ser acolhida em vários municípios brasileiros, era o acolhimento. Ninguém deveria sair da unidade sem uma avaliação e alguma resposta para a sua, sua necessidade. Pode passar, Paula. Bem, a, as as semelhanças, né, com a saúde da família, a gente não podia, o pai Paideia não era uma coisa, é, um, um ET, não era uma coisa completamente diferente, né, ele reforçava questões do programa de saúde da família, por exemplo, o vínculo com a família, com as pessoas, com os grupos, o conhecimento do território, né, era uma característica das equipes de saúde da família, era conhecer o território, ir nas casas, né, então, isso a gente traz para o Paideia, né conhecer o território, a família, os recursos que aquela comunidade tem, a identificação dos problemas, das áreas de risco daquela comunidade, a articulação com outros setores, essa foi uma característica grande do PAIDEA e que vai para a Secretaria de Saúde como um todo, depois eu vou falar um pouco disso, mas isso é muito forte, que é essa articulação com os equipamentos de cultura, com a escola, com a assistência social, com ONG. Então, isso é, é, é bastante forte no Paideia e na nossa gestão. É, e aí, o, reforçava a necessidade dos profissionais ampliarem a sua carga horária. Né? Nós tínhamos muitos médicos que trabalhavam 20 horas, tá? Então, ampliar a carga horária e virar generalista, que era a característica do Programa Saúde da Família. E não havia essa contraposição entre a assistência, o atendimento, a consulta, a prevenção e a promoção da saúde. Quer dizer, o ideia se propunha a fazer tudo isso, que o Programa de Saúde da Família tem essa característica. Pode passar. Bem, então, nesse momento, todos os centros de saúde se transformam em unidades de família, né, de uma a quatro equipes. Todas as, as unidades tinham agente comunitário de saúde. Pois eu vou falar de como foi também é, essa, esse concurso, essa seleção para o agente comunitário. E aí dependendo da população da área, né, e do espaço que tinha aquela aquela unidade. Então foi um grande esforço de capacitação, porque nós tínhamos pediatra, ginecologista, como eu falei, e uh, uma uma um estímulo para que esses médicos se tornassem generalista, mas para isso era importante uma capacitação, uma formação. Claro que todo médico, quando se forma, ele é um generalista, mas é, eles, a, a maioria se volta para a especialidade e fica muito nessa especialidade. Né? Então havia uma necessidade de retomar esse caráter generalista desses médicos. Nós nem, nem tínhamos na época, depois foi chegando alguns... É, médicos especialistas em saúde da família. Isso já é mais comum hoje. Hoje se faz concurso para médico de saúde da, médico da família, mas na em 2001 isso ainda não era uma, muito frequente. E aí é, houve esse esforço de capacitação e de contratação de agente comunitário de saúde para transformar a rede inteira, né, todas as unidades em unidades da família. Houve, inclusive, uma discussão entre nós, se a gente faria pilotos, se a gente faria algumas unidades e gradualmente passaria outras. E houve essa opção de que todas as unidades virariam unidades com equipes para né equipes de saúde da família. Para isso, nós precisaríamos de muitos agentes. Então, houve uma, uma grande mobilização, um concurso, que né, é uma seleção pública, né? que se inscreveram mais de 20 mil pessoas para a contratação desses agentes comunitários. Uma outra característica dessa época foi a criação de módulos. Então havia locais em que eram áreas muito descobertas, né? Por exemplo, o Parque Oziel, Campo Belo, Satélite Íris, A unidade mais próxima era longe. Então, e nessas nessas regiões, né? Ou região de ocupação, ou região é, com uma dificuldade grande de terreno para ter unidade. Então, o que, que foi criado na época? O que a gente chamou de módulo, né? Essas unidades eram meio que umas unidades filiais, unidades filhas dessas unidades maiores, né? E eram casas alugadas, né? Casas improvisadas, onde só cabia normalmente uma equipe, mas elas foram criação de novos serviços. Todas essas que na nossa gestão foram módulos, hoje são unidades básicas de saúde. Pode passar, Bem, então, como eu falei, essa era uma característica, um aspecto que eu ressaltei, que era o um modelo escolhido para a atenção básica e também o um modelo na saúde mental. Então, Campinas já tinha um atendimento de acordo com a reforma psiquiátrica e com a luta antimanicomial, também iniciada lá no primeiro período da gestão do PT, ainda na gestão anterior. E no governo Toninho Zalene, ele se acentua, né? Então, a reforma psiquiátrica campineira ela, ela é fruto de, de trabalhadores comprometidos com as necessidades dos usuários e um convênio de cogestão entre a Secretaria de Saúde e o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, que já existia há mais de 10 anos. Esse convênio não se compara com os modelos de OS, de privatizações tão em moda hoje, né? Na verdade foi uma experiência de publicização de um ente privado. Então o serviço de saúde Cândido Ferreira era um serviço filantrópico, né, de gestão privada e ele, com esse convênio, ele se torna uma, uma instituição 100% SUS. Tá? Ele não tem, não tem ala é, particular, nada disso. E então bastante comprometida com a, com a dimensão da saúde como direito e com a reforma psiquiátrica. Pode passar. Bem, em dezembro de 2004, ao final da nossa gestão, o município tinha oito CAPS, cinco adultos, um infantil, outro que é o chamado CAPES-AD, né, que é drogas, álcool e drogas, e um que recebia crianças e adolescentes, e desses oito, quatro já funcionavam 24 horas, que ofereciam 32 leitos. Também da, da, da nossa gestão são as chamadas residências terapêuticas, que é as moradias, para desinstitucionalizar, né? tirar as pessoas que viviam há anos no, na, nos antigos hospícios, né? que o Cândido Ferreira era um hospício. Né? E nessas residências terapêuticas, ao final da nossa gestão, existiam 142 pessoas morando nessas residências. Tá? E, o e o eixo central era o resgate dos direitos e, especialmente, o direito à moradia. Pode passar. Então, falei do modelo de atenção, aí eu vou falar um pouquinho do modelo de gestão que caracterizou também o nosso nossa gestão. né? É, é, é assumido como diretriz para toda a rede o chamado método da roda, que havia sido proposto pelo Gastão também, onde ele dizia que esse método é um espaço de politização da gestão, tá rompendo um modelo hierarquizado e trabalhando o tempo todo com a ideia de coprodução do atendimento, coprodução da, da, das diretrizes e construção de autonomia, né? Pensando, em, visando a democratização das relações de poder, constituindo ao mesmo tempo espaços de ensino, aprendizagem, de elaboração, de organização dos processos de trabalho, de atenção à subjetividade, desejos e relações interpessoais. Então, esse método, né? É, pensado, formulado é, na academia pelo Gastão, ele traz para a rede, para nossa gestão. Então há uma recuperação, há uma, uma proposta de trabalho, né, em todo para todas as unidades, em todos os serviços, em todos os nossos encontros, que a gente trabalhasse com a chamada roda, né? né? Então não havia reuniões e que o secretário ou a diretora ou o coordenador se sentava na frente e os, os outros profissionais é, acatando as, as diretrizes, as, as ordens, mas sim um espaço em que se trabalhava co-produzindo e construindo junto, né? toda a discussão do próprio Paideia foi trabalhado pelo método da roda, da roda. Então, a gente, nesse período, recupera as instâncias que já existiam, mas que muitas delas estavam bem é, abandonadas, bem pouco valorizadas. Então desde é, Conselho Local, Conselho Municipal de Saúde, pode passar. Fórum de Representantes, era um fórum, é, esse era um espaço que foi muito valorizado pelos trabalhadores e é interessante que até hoje, é, nas campanhas, nas conversas, as pessoas, alguns trabalhadores perguntam se a gente vai retomar esse fórum que cada unidade tinha um representante eleito, independente da categoria. Então, a gente tinha é, desde médico a zelador, é, pessoal da limpeza, pessoal administrativo, qualquer um podia ser um representante de unidade e era eleito, né? diferente da coordenação, que era um espaço, é, um processo é, seletivo, tudo. o representante era eleito. E ele, ele, é, havia uma reunião mensal, é, no, no início, é, quem coordenava que essa reunião era eu, como diretora, depois, como secretária, eu ainda participo, mas começo a delegar, né? E, e era uma, um momento de muita troca de todas as unidades, era um fórum grande, né? Todos os serviços, referência, policlínica, CAPES, todos os serviços tinham um representante nessa conversa. E os colegiados de gestão, então foi criado também nas unidades o chamado colegiado de gestão, que não é o conselho local, tá? É, o conselho local de saúde é aquele conselho onde participa trabalhador, gestor e usuário. O colegiado de gestão era uma representação das categorias daquela unidade com o coordenador que planejava, monitorava as ações e subsidiava o conselho local de saúde, tá? Pode passar. Acho que é importante, é muito é, característico da nossa gestão, as mudanças acontecidas no Hospital Mário Gatti. Né? O hospital é, ele é uma autarquia, é né? uma autarquia até hoje, e o, o presidente do hospital ele é diretamente ligado ao gabinete do prefeito. Nessa gestão, o presidente do Narizate continua né, nessa ligação direta, mas ele fazia parte do colegiado de gestão da secretaria e de todas as discussões sobre o sistema municipal. Então, até então, é, na gestão anterior do PT, houve essa integração que foi se é, desfazendo, se desmanchando durante todo o a, a posterior... Né, a, a nossa saída da Secretaria, e só se retoma novamente em 2001, né? nessa gestão, com a importância de que o Mário Gatti se integrasse à rede. Tá? Isso hoje está tão dividido que tá, inclusive criou-se a Rede Mário Gatti, e na nossa campanha a gente tem denunciado o duplo comando, né? o comando da Rede Mário Gatti e a Secretaria de Saúde é, gerenciando o resto da rede. Né? Então, na nossa gestão, é, a, a, a, houve uma, uma, um fortalecimento dessa integração do Mário Gatti com a rede. Inclusive, se faz um contrato de gestão com o Mário Gatti. Não havia essa exigência, mas passa a ser feito um contrato com prestação de contas mensal na comissão gestora do convênio do Mário Gatti. Né? E o modelo da, de gestão do Mário Gatti é um modelo centrado também no trabalho em equipe, não mais na... Na categoria médica, na construção coletiva. Os hospitais sempre se organizam a partir das profissões, então, tem a coordenação do corpo clínico, ou coordenação médica, da enfermagem, dos assistentes sociais, e na, na, nessa gestão, a organização era por equipes de referência, não por categoria. Tá? Então, isso é uma, uma grande característica da nossa gestão. Pode passar. Então esses colegiados eram espaços de compartilhamento de poder, de decisão, de avaliação. Então o hospital, a direção do hospital apresentava as diretrizes como proposta, como oferta, e elas eram analisadas, reconstruídas e os usuários e familiares e as equipes também apresentavam propostas, pedidos para ser discutido nesses colegiados. O colegiado gestor do Mário Gatti era composto por coordenadores de todas as áreas, assessores, diretores e presidente da, da COREME, né, que é a Comissão de Residência Médica e da CIPA, que é isso também foi uma uma inovação. E recupera-se nessa época o Conselho Local de Saúde do Mário Gatti, tá? Que ele estava completamente desativado. Pode passar. Bem, no Mário Gatti, a gente destaca algumas mudanças, então houve uma, uma mudança relativa à ampliação da qualidade técnica, da resolutividade do hospital, tá? Então criou-se o acolhimento com avaliação de risco na porta de urgência, que isso persiste até hoje, que é aquela classificação por gravidade, né? Então não é mais por ordem da fila. Isso também é, não, não é uma, uma, uma inovação de Campinas, mas Campinas foi uma das primeiras cidades né, a, a trabalhar com esse acolhimento, com avaliação de risco. O plano de cuidado integrado nas enfermarias orientado por problemas, né? Trabalhado, como eu falei, com as diversas categorias e não definido exclusivamente pela categoria médica. O ambulatório de especialidades recebe é, equipamentos, tecnologias, melhorando a capacidade resolutiva. E se, se institui algumas comissões e outras voltam a funcionar com, com mais ênfase. Comissão de ética, comissão de infecção hospitalar, comissão de prontuário, comissão de óbito, se cria um núcleo de epidemiologia hospitalar e o programa da, de, de residência médica do Mário Gatti foi reestruturado. No Mário Gatti havia algumas residências totalmente de, dominadas pela corporação médica e dentro da corporação médica, a, a, a especialidade, a residência da ortopedia, a residência da radiologia, da bucomaxilo, definido pelo, pela categoria, pelo, pela, pelo profissional médico. E com essa reestruturação, a, as residências são definidas pelo projeto do hospital, pela missão do hospital, e não pelo profissional que era responsável pela residência. Pode passar. Então, além dessa, dessa mudança na, na, na qualidade, na tecnologia, há uma ampliação do protagonismo do trabalhador e da trabalhadora do Mário Gatti. Então, se cria essas equipes de referência, né? então não é mais, como eu falei, clínica médica, enfermagem, então a equipe passa a ter todas as categorias com mecanismo de responsabilização de todos. Né? Um projeto muito importante do Mário Gatti é o Cuidando dos Cuidadores, Fórum de negociação permanente com os servidores e educação permanente para os servidores e gerentes dessas dessas equipes e das diversas áreas. E foram criadas ações para a humanização do atendimento e da inserção do paciente, né, da família, na, na, no hospital. Então são criados alguns projetos. Por exemplo, foi muito importante com é, foi muito vitorioso, mas com muita dificuldade de implantação, ampliação do horário de visita. Era um hospital onde o horário de visita era bastante restrito e se passa a ter praticamente visita o dia inteiro. A ouvidoria do Marigate, bastante atuante, o projeto de família participante, né, de trabalhar com as pessoas que acompanham as crianças, os idosos, ou, de, ou pessoas de, de, de internados, de casos graves, onde a, a participação, a compreensão da família sobre o que está acontecendo é muito importante, e foi criado também o projeto Arte, Cultura e Lazer. Né? Então, música, apresentação musical, corais e, e de, de instrumentais dentro do hospital. Pode passar. Bem, então eu falei do modelo de atenção, do modelo de gestão, Vou falar de um, de um ponto importante para a gente nessa gestão, que foi a valorização do trabalhador. Então, houve um investi investimento muito grande em formação e educação permanente. É, passa só um, um slide, que eu quero ver um número lá, Paula, por favor. Tá, é, por exemplo, no, no primeiro ano da nossa gestão, 1.164 trabalhadores participaram de algum processo de capacitação, de educação permanente, de, de formação. Então, 1.164 em 2001 e 4.817 haviam passado pelo mesmo, por algum processo em 2004. Tá? Então, há é, é, é, é um, é um investimento grande em capacitação, em formação, em cursos, durante todos os quatro anos da gestão. Volta, por favor. Bem, então, teve esse investimento em formação e educação teve a criação de um estímulo financeiro para profissionais que atendiam diretamente à população. Foi chamado Prêmio Produtividade. A gente é, gostava muito pouco desse nome, mas havia uma, uma, uma exigência legal, alguma coisa de que você não poderia... É, teoricamente, a gente estava pagando pela produtividade do, do, de, do atendimento, mas em nenhum momento se contou a produtividade. Esse processo foi muito rico. A gente criou uma comissão com usuários, trabalhadores e gestores. E a ideia do, do, do prêmio com, com essa, essa característica, né, que são indicadores de saúde, indicadores de qualidade de vida daquela região, foi foi ideia de um usuário. Ele traz essa ideia para a comissão e é bem acolhido e a gente começa a trabalhar. Então, o... O ICV, né, que é esse índice de condições de vida, ele era composto por indicadores clássicos, como mortalidade infantil, morbidade, indicadores epidemiológicos clássicos e indicadores que não são exatamente da saúde, como, por exemplo, se tinha água encanada, se tinha é, as condições daquela região, né, índice de ruas asfaltadas, é um, uma série de indicadores da da, de como eram as condições naquele, naquela, naquela área coberta pela uma unidade de saúde. Então, a unidade de saúde recebia, a gente fazia o cálculo desses, desses indicadores na área de cobertura. Tá? Foi, foi bastante trabalhoso, né? porque a gente tinha que trabalhar com a divisão do, do, do censo né? e as nossas áreas de cobertura. Então, aquele que tivesse o maior ICV, que eram as piores condições de vida, receberiam o prêmio, né, que era um diferencial maior. E esse foi, foi uma, um, um prêmio apresentado para o Conselho Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho e era pago para todos os membros da equipe. Era, já existiam algumas experiências de prêmio para médicos e esse era pago para todos. Outra, outra característica da, dessa, desse item, valorização do trabalhador, foram regras para remanejamento. Tá? Então, era muito frequente que, até então, as pessoas pediam para mudar de unidade e dependia do, do, do quem indica, quem eu conheço, quem é meu amigo lá na secretaria, aí eu consigo ir para a unidade mais perto. E a gente, então, definiu também discutido com o conselho, com os trabalhadores, quais eram as regras para mudar de um centro de saúde para outro, e claro que o, se priorizava o tempo de atuação em determinada unidade, quer dizer, quem tinha mais tempo tinha direito de, de mudar de unidade, mas não era só isso, né, vários pontos nessas regras. Pode passar? Outra coisa foram processos seletivos para coordenação das unidades, né, então apesar de que o coordenador de unidade era um cargo de, é, de confiança, né, um cargo que se podia, você poderia é, nomear, nós criamos na nossa gestão processo seletivo, então havia prova, entrevista, de currículo para poder ser coordenador de unidade, tá? É, a educação permanente eu já falei, mas é importante dizer que nesse período todas as nossas atividades eram permeadas por grandes diretrizes. Então, uma delas, uma delas era o indivíduo sujeito dos seus processos, de seu, seu andar na vida e corresponsável pela promoção, manutenção e recuperação da sua saúde. Então, isso era uma diretriz para preparar ações de educação permanente, ações de educação e saúde respeito aos interesses, valores e diferenças culturais, e a compreensão de que a educação permanente se faz no cotidiano, no espaço de trabalho. Não é, não é curso. Claro, os nossos trabalhadores tinham liberação para ir para congresso, tinha regra também para liberar para congresso, é, o quanto podia fazer no ano. Mas basicamente a gente entendia que a, a qualificação, a educação permanente se faz no próprio trabalho, tá? Uma coisa importante é que nós fizemos durante esses anos três concursos, três processos seletivos. E, como eu falei, do, do, do processo seletivo dos agentes comunitários, é, foram feito, foi feito numa parceria da secretaria com o Conselho, com o Sindicato dos Trabalhadores e o Cândido Ferreira. Então, nessa época que eu vou olhar, porque eu não estou vendo aí no, no que está aparecendo aí, vou ter que dar uma... Uma olhada aqui na minha colinha. mas é... Então, nesse concurso, nessa, nessa seleção, teve 21.108 inscritos, tá? 13 mil pessoas foram aprovadas e nós contratamos até o final de 2004 573 agentes. Né? Então, essa foi um. É, vamos dizer, a maior seleção pública que nós fizemos foi essa para os agentes comunitários. Pode passar, Paulo. Tá? Bem, então, falei do, do modelo de, de atenção, modelo de gestão, a valorização do servidor, e aí um quarto ponto, que é importante da nossa gestão, seria a integração com outras áreas de secretaria, tá? Está é, faltando nesse slide, mas eu vou começar falando por ele. A é, era uma diretriz de se trabalhar sempre integrado com as outras áreas. Então, também até hoje, né, passado tanto tempo, as pessoas lembram da, das articulações, das reuniões, da, da, das instâncias que se reuniam nos distritos, a educação, a saúde, a assistência, a cultura, é, a, a administração regional, né, que se criavam instâncias de planejamento e de discussão Integrada com todas as secretarias e áreas né, do governo nos distritos de saúde. Então, isso é lembrado, é né, uma coisa, uma característica da nossa gestão, que é bastante valorizada. Tá? Então, a primeira atuação conjunta foi para pessoas em situação de rua, que foi uma grande parceria da saúde com a assistência social, em especial atenção às crianças e adolescentes. Um outro projeto bastante, é, que fica bastante reconhecido né, de integração é o, o Programa Iluminar Campinas. O Programa Iluminar Campinas era um, um recurso do Ministério da Saúde que é, vinha sendo é, adiado o seu uso, né, esse recurso não foi da nossa gestão, ele estava na, na Secretaria de Saúde, e que a nossa gestão pega faz uma parceria com, com o SEMICAMP, da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas Materno-Infantis, e, e executa com a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social e de Segurança Pública. Então, é, é, esse é um programa, depois vou falar um pouquinho dele, que fica que é reconhecido até hoje, né? ele é de 2001, e muito reconhecido, que é o atendimento às vítimas de violência sexual. Houve também, em 2002, 2002 acho que está errado isso, é 2003, um grande esforço de integração no plano Prefeita Amiga da Criança. Não, 2002 mesmo, está certo. É, também essa integração entre essas diversas secretarias, né e que era um trabalho que tinha a ver, né, foi, vamos dizer, é, estimulado por essa possibilidade desse Prefeito Amiga da Criança, mas que foi um envolvimento, um trabalho de integração não só das secretarias, mas de instituições, de ONGs, de, de bastante instituições que trabalhavam com criança e adolescente em Campinas. Então, esse foi um trabalho que, que, que aglutinou né, essas diversas instâncias, né, criando novos programas ou reforçando os que já existiam. Então a gente trabalhou, eu participei ativamente desse do plano, né? E, e, e era uma coisa de muito movimento, mobilizou trabalhadores e trabalhadoras de todas as secretarias, né? Dessas dessas ONGs e foi foi bastante estimulante. Então se trabalhou com alguns problemas, né? A gente identificou quais eram os problemas que estavam presentes em Campinas na área da criança e do adolescente naquela época. A gravidez na adolescência, a violência doméstica como até hoje e as crianças em situação de rua. Então se criaram ou reforçaram programas multi, né, multiinstitucionais para enfrentamento desses problemas. Então, e eles receberam, né, é, nomes, né, que a gente diz, nome fantasia, mas que que é, foi bastante interessante esse trabalho. Então, a gravidez na adolescência era o programa Crescer Antes, Violência Doméstica Quebrando o Silêncio, e As Crianças em Situação de Rua. Teve o programa Criando Redes e Terreiros da Alegria. Tá? Pode passar. Então, o Iluminar Campinas, como eu falei, ele passa a ser... É, ele entra para o Plano Nacional de Prevenção aos Acidentes e Violências do Ministério da Saúde. E ele foi muito inovador, possibilitava as vítimas de ambos, ambos os sexos e de todas as idades uma assistência antes da questão do, do atendimento na polícia. Né? Essa era a sua característica mais inovadora. Né? Até a implantação do programa, 20% das vítimas chegavam ao serviço de saúde em tempo hábil para prevenção. Era muito pouco, porque... É, se perdia na história do boletim de ocorrência, da questão policial, e muitos nem chegavam ao serviço de saúde. É, atualmente, esse dado não é tão recente, é um dado acho que de 2017 ou 2018, 90% das vítimas estavam chegando para o serviço de saúde antes de 12 horas do acontecido. E com isso você tem prevenção de gravidez por estupro, as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatite, garantia do direito ao aborto legal, evita a revitimização, né? e 100% das pessoas atendidas não houve casos de AIDS, é, não houve casos de, de hepatite, né? Então, esse dado do projeto Iluminar de Campinas. Pode passar, estou fechando. Então, assim, eu entendo que nessa gestão, com certeza, né, muita coisa fica, é né, uma recuperação é, bastante interessante, mas que a gente nem, nem sempre é a memória, né, e a gente acho que tem um problema de não ter uma documentação suficiente desse, desse período, é, mas eu, eu acredito que, assim, muito foi feito e muito havia ainda por concluir. Campinas tinha uma história na, reconhecida nacional né, pela sua experiência na, na implantação do sistema público no SUS, mas a gestão da saúde no governo Toninho Isalene, ela aproveitou essa, essa, essa experiência, essa história, mas foi reconstruí-la a favor de um modelo mais humanizado e mais resolutivo. E isso é, vem se perdendo gradualmente, hoje nós estamos é, vivendo em Campinas uma, uma, um desmonte do sistema público e, e um modelo bastante, é, não vou dizer desumanizado, mas um modelo bem pouco acolhedor, bem pouco é, reconhecendo as necessidades da população. Né? E, na minha opinião, a grande marca foi essa capacidade de encantar, de mexer, de tirar as pessoas das, da sua acomodação. Então, a gente... Teve muita crítica, teve momentos muito difíceis nosso com, as, com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Houve é, bastante, até conflito, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguia que eles saíssem dessa acomodação, que eles é, se movimentassem, eles e elas, né, para é, se posicionar. Né? Então, protagonizando a história... Na, na, da secretaria, na secretaria durante esse período eu acho que era isso a Zalene está aí com certeza ela pode lembrar de mais coisas ainda que, não, que a gente não consegue Obrigada, Caminha. a gente vai abrir agora para as intervenções para as perguntas é, quero ver se tem alguém aqui já na sala que queira falar que se inscreveu Estou é, vendo aqui no chat se tem alguma coisa. É, a gente tem cumprimentos, pessoas que estão assistindo pelas nossas redes, é, mandando cumprimentos para você, gostando da apresentação. Não tem nenhuma pergunta até o momento. Eu volto aqui para a sala para ver se alguém quer fazer uso da palavra, alguma pergunta. Vou começar, vou começar, Sônia. Ah, ok. Então, manda bala na Isalene. Tá. Então, cumprimentar a Carminha, que, para mim, realmente está sendo muito bom esse curso e cada apresentação, realmente, eu fico uh, mais satisfeita, assim, de saber que ainda nós temos as pessoas com a história, né? A minha preocupação, já falei com você também, né, Carminha, que era de resgatar essa história, e, então eu acho que foi muito bom, você tem, você já falou que tinha material e tem mesmo, né? E cada, cada apresentação, nos três eixos que você fez, eu vou lembrando dos detalhes, das dificuldades, mas também de quanto, quanto a satisfação, né? E, e a questão do orçamento que você não, não coloca que era sempre o um problema, né? Cada final de ano, ah, isso tudo, esse aumento e essa dinâmica, pressupunha que tivesse financiamento para fazer né? e era sempre o problema de, das secretarias precisarem de mais dinheiro, mas eu acho que no orçamento participativo que a saúde, os grupos participavam muito por, até porque dentro da secretaria tinha uma dinâmica de participação muito grande né? A questão do, da relação com o Cândido Ferreira, né? porque os CAPES, para mim, foi uma conquista assim, muito grande que não puderam tirar, eu não sei como é que está o atendimento, mas pelo menos não puderam tirar. Né? Eu acho que as unidades básicas sofreram uma perda maior. Mais os CAPES e porque era uma necessidade, né? E a nossa relação com o Cândido, que já tinha do governo anterior, de governos anteriores, e, e esse resgate foi realmente uh, melhorada a questão das residências tá? e tal. E como no governo, como nós estamos pensando o futuro, como vai ser importante retomar essa esse atendimento, porque acho que não tem uma família, né? Todas nós, todos nós temos questão na fam... pra, pra, pessoas na família que necessitariam de um acompanhamento e não tem. Então eu me lembro o grande você da equipe de não fazer, não priorizar o tratamento medicamentoso, e sim um tratamento terapêutico. Então, quando você fala das unidades básicas, quantas interações com outras secretarias, mas quantos serviços que foram colocados. Para mim, eu tenho um exemplo, a Olga, a Olga lá do Esmeraldina, que até hoje, né, ela continua com os grupos de Liancon, de yoga de, de, de, de... Quer dizer, também para o profissional dava uma, uma vida maior e um desejo maior de participar. Não sei, acho que tem mais gente para falar, mas eu realmente gostaria de, de ficar falando mais disso, né? como essa integração com outras secretarias. A Corinta uh, apresentou no sábado e também quanto que a educação ganhou com essa integração. Então, para retomar no futuro governo, esperamos que o Tourinho e a Edilene estejam à frente desse processo, mas para retomar também vai ser difícil, só que nós já temos uma experiência, né, Carminha? e eu acho que uma experiência que foi muito válida, então como no governo foi muito acentuado pela imprensa e como hoje a gente pode entender melhor esse ódio contra o PT essa, essa raiva porque a gente realmente valoriza a pessoa e para quem quer mandar os fascistas realmente já existiam né? é, que a gente tinha maior possibilidade de contenção. Hoje está tá mais uh, escancarado e realmente o fascismo e o, o, neo, o capitalismo neoliberal está tá num momento que tem uma força maior. Mas eu acredito que é só com a participação, com a discussão em todos os níveis e principalmente do financiamento, que a gente consegue realmente uma gestão pública, uma gestão pública que é para todos e para todas, e é isso que, que a gente, é com isso que a gente consegue e conseguiu uma grande diferença. Eu agradeço muito mesmo, eu, eu lembro que foi muito difícil, mas não interrompeu, né, e, e com e como o Gastão, depois também o um reconhecimento ao Gastão, né? que foi para o Ministério e tentou fazer né? no Ministério que isso fosse colocado, e como, imagine se Campinas foi difícil a nível de Brasil, para ele também foi muito difícil, mas está aí, firme, defendendo as mesmas coisas, e nós vamos continuar, vamos retomar o Brasil, vamos retomar Campinas e vamos em frente. Quero ver ainda, acho que tenho tempo. Oh, com certeza. Mas Qual eu é? acho que você lembrou com uma certeza. coisa, de Você lembrou uma coisa que eu até anotei aqui, porque eu acho que é importantíssimo é, duas coisas. Na verdade, a questão do orçamento, que eu acho que, que recontar a história é importante contar, né, essa, é, é, as dificuldades que sempre houveram, né, sempre... É, a gente nunca teve dinheiro sobrando para fazer as coisas, e uma das coisas que você lembrou foram essas práticas integrativas que você trouxe a, a, a lembrança da Olga, que eu preciso colocar nesse resgate, porque toda a parte de Liancun, de, de fitoterápico, né, que inclusive em parceria com o Cândido, né, nós criamos a boutique da família que o governo Jonas fechou, então, eu, eu coloquei aqui, botei no meu papel, para não esquecer, quando a gente for fazer, né, não, não só no curso, mas se for para registrar essa história, que eu sei que você tem muita vontade, não esquecer disso, que isso é uma marca mesmo inovadora, de diferença, e o Liancum está até hoje aí, e, e a, hoje tem também uma prática bastante disseminada, que é o Movimento Vital Expressivo, que ele não começou com esse nome, mas que começa na nossa gestão, que é a parceria com um grupo que preparava agente comunitário, técnico de enfermagem, para trabalhar com a, com, a, com a população essas outras práticas, né? que a, a Olga é uma, é uma inovadora nisso. Né? Então, isso acho que é muito importante, que você lembrou. É como eu falei, a memória às vezes nos, nos prega peças, mas a gente precisa ir acrescentando essas coisas para num resgate real. Né? E eu acho que que realmente a sua gestão, pelo menos eu fui sua secretária, eu posso falar do quanto, com toda a dificuldade, você nos proporcionava fazer essa gestão desta forma, né? democrática, participativa, e é, que mexia com as pessoas, como eu falei, né? que tirava do lugar. Né? Pode ser contra a favor, mas não fica aí é, indiferente, porque eu acho que o que está acontecendo hoje, inclusive são trabalhadores indiferentes, como se aquele trabalho não, não tivesse um... Né, fosse um simples emprego. Então, eu acho que isso é importante recuperar. Eu que agradeço também você estar aqui e ter feito parte do seu, do seu governo. Mas alguém na sala? Quer fazer alguma pergunta, alguma manifestação? Enquanto o pessoal pensa, Caminha, eu queria te fazer uma pergunta, né? Assim, da minha é, lembrança, da minha experiência no governo, que eu fui diretora de memória e de turismo, havia uma preocupação muito grande da intersetorialidade. E, e, a, e com a saúde... Foi possível fazer várias ações com outras secretarias, né? Você já tocou um pouco nisso, mas eu queria que você falasse muito disso, porque é o debate de que a saúde, assim como a cultura, está em todas as pastas de alguma forma. Como é que foi essa intersetorialidade na, na saúde? Então, eu acho que é, essa é uma marca importante, né? E é como eu falei, as pessoas. Lembram disso até hoje? Em algumas regiões, a região Noroeste, por exemplo, a região Noroeste continua tendo um encontro periódico, eu não sei exatamente quando, entre as, as diversas áreas, né? É, inclusive com, com ações com a Casa de Cultura Tainã, né? Até hoje, a, a, a região Noroeste tem uma parceria, né, com essa, com essa, com essa área. Então, eu acho que assim. É, isso era uma, uma, um pressuposto, uma característica da, do Programa Saúde da Família, que era você trabalhar com o que existe no território. Mas é, a gente dava isso como uma diretriz. Em algumas regiões isso foi mais intenso, em outras mesmo. Algumas unidades conseguiram fazer isso com bastante é, qualidade, né? Então, era uma diretriz de trabalho no território, que você trabalhasse com os recursos e com as, a, a, o que tinha do poder público naquele território. Né? Então, trabalhar com a escola, trabalhar com a, com a assistência social, trabalhar com a cultura. Né? É, e e essa, essa diretriz nada mais é do que é, a consolidação, a... A, a, a evidência de que saúde é muito mais do que a ausência de doença né do que a saúde precisa ser muito mais então por exemplo o próprio Cândido Ferreira né a relação na saúde mental foi foi muito intensa lá no Cândido Ferreira o trabalho né com é, teatro pintura até hoje existe a rádio maluco beleza né que era o trabalho do, do, do, do das pessoas do Cândido Ferreira na, numa área que não se restringia. Claro que lá tem também a, a, o componente da geração de renda, né? da necessidade de, de inserção no trabalho desse, dessas pessoas. Mas é, é, a gente lembra disso assim, com bastante... É, as pessoas trazem com ênfase, e a gente lembra, era uma diretriz que você trabalhasse com as diversas áreas no seu território. Né? Então, acho que em, algumas, em alguns programas, né, como aqueles que eu citei, o Terreiros da Alegria, em alguns programas isso era mais forte, né, onde cultura aparecia com mais força, em alguns outros a assistência social. Né, então, é, eu me lembro assim, que a gente tinha uma, uma atuação é, também com, com as escolas, mas essa atuação maior se deu com a cultura e com a assistência social durante a nossa gestão. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, é como trabalhadora, né? que eu também sou aposentada da, como servidora pública, a, a saúde do trabalhador, porque nesses 30 anos que eu trabalhei na prefeitura, para mim foi uma marca muito grande esse período, a preocupação da, com a saúde do trabalhador. Né? E quando você coloca que é, é possível pensar que existe algum comportamento dos trabalhadores hoje De um, um certo desligamento, uma, uma certa alienação do seu, do seu trabalho, da sua atuação Isso para mim tem dois lugares Um é a própria falta, a falta de uma atenção à saúde desse trabalhador e uma, também uma, essa, a não intersetorialidade, porque quando o trabalhador não percebe que ele está numa rede de atuação e de serviços para a comunidade, onde ele está enquanto sujeito, o adoecimento se dá sob essa forma também, né, de alienação no trabalho. Claro. É, eu acho que as condições de trabalho, né, pelo que a gente sabe, já vem se deteriorando. Né? A falta de concurso, a falta de reposição, é, de condições, inclusive, da, estruturais né, no trabalho, isso é um fator de adoecimento muito sério. Né? E que eu acredito que, é, tenho certeza que, na nossa época, é, essas condições a gente é, trabalhava ao mesmo tempo a saúde do, do usuário, a saúde do trabalhador, né, com, com bastante respeito a, a esse cuidado, né, do, a possibilidade de esse, esses processos de capacitação, esses processos de participação, eles sempre eram permeados de um cuidado com, com o trabalhador com a trabalhadora, né, e é, as os próprios é, o ambulatório, né, do não não tem o centro de referência em saúde do trabalhador que é o SERESTE, que é voltado para o trabalhador, não para o trabalhador do serviço municipal né? é, é geral, mas havia o ambulatório nosso, né? o ambulatório do trabalhador do município, ele, na época, ficou bastante ligado à Secretaria de Saúde. Hoje, me parece que é uma coisa quase que, quase que apartada né? da Secretaria de Saúde. A, a coordenadora do ambulatório, na época, depois o coordenador, ele fazia parte do colegiado, da, da secretaria, então as, as questões de, de, de, do, dos trabalhadores, das licenças, dos adoecimentos, eram discutidas junto com as questões dos usuários, né então havia uma integração maior, mesmo que não fizesse parte direta da Secretaria de Saúde. Então acho que é isso que você traz mesmo, né essa, essa alienação, esse desligamento tem a ver com com a falta de cuidado também com o trabalhador e a trabalhadora. Né? É, porque nos últimos anos que eu estive na ativa, o que eu mais vi foi processos de adoecimento dos trabalhadores por várias questões, né? desde a sede moral, essa preocupação também com relação a uma, uma normatização para o assédio moral foi algo muito criado no governo Isalene né, de, de ter esse espaço de observação das condições é, de trabalho que levasse ou que estivessem envolvidas em opressão para o trabalhador. Isso é uma lembrança que eu tenho, que foi criada nesse governo, que é um cuidado também com a saúde, mas nos últimos anos os processos de adoecimento são é, é, muito são constantes, né? Desde o adoecimento físico e muito do adoecimento emocional por, por esse por essa alienação e por essa é, é, o desmonte de várias frentes de atuação, enfim, né? Ah. Isso é é algo que eu acho que, nessa tanto na, na retrospectiva do que foi feito, quanto numa análise do que acontece nos últimos anos, é muito importante pensar que não existe serviço público sem servidor público, né? Eu acho que é fundamental. Bom, mais alguém na sala... Quer fazer alguma pergunta? Eu não estou vendo nada no chat aqui. Eu estou com a minha câmera desligada porque a minha internet não está comportando. Se eu ligar a câmera, a internet desliga. É parte das estratégias de sobrevivência nesse mundo virtual aqui. É, a gente vai... Só estou me explicando. A gente vai aprender. É... É, eu... <risos> Mas é isso. É Bom, se a gente não tem mais nenhuma questão, também não temos aqui no, no, no Facebook. É... Eu passo, então, para você, Carminha, para você abordar mais um, algum assunto que você acha que seria importante detalhar e para suas considerações finais, você tem um tempo ainda para fazer isso, então, fique à vontade. Ok. Não, eu acredito que, assim, é, acho que a Zalene trouxe coisas importantes, né? Se a gente vai fazer uma, uma recuperação, eu acho que é importante que a gente vá agregando, né? Você lembrou né, desse aspecto que eu também citei, mas dá uma aprofundada, o aspecto da intersetorialidade, o aspecto do, do cuidado com, com o trabalhador e a trabalhadora é, municipal, né? O servidor... Eu acho que são que, que assim, de, de, de, de importância, né, nesse momento, eu acho que eu, acho que eu trouxe o, mais ou menos os, os, os que eu considero que são pontos marcantes, né, na nossa administração, né. Então, é, eu acho que cada, isso foi se perdendo, infelizmente, né, algumas coisas não, não foram destruídas, como bem lembrou Isalene, a parte da da reforma psiquiátrica, né, do atendimento à saúde mental, bastante prejudicado, mas ainda está aí. Né? Uma das coisas que, que a gente lembrou esses dias, durante a campanha do Pedro, é que na nossa gestão a gente ampliou o horário de trabalho, o horário de funcionamento de 17 unidades na época, funcionar sábado e à noite, e isso foi, foi regredindo a tal ponto que hoje, me parece que tem duas ou três só que funcionam à noite, ou mais que funcionam, mas só até às 19 horas, e sábado também tem pouquíssimos, né? foram fechando. Então, eu acho que isso também é importante lembrar que você ter uma rede básica que só atende em horário comercial, né? ela dificulta muito o acesso do, do, do trabalhador. Né? Então, é, isso foi uma preocupação nossa também, de ampli ampliar horário de funcionamento, estimular a ampliação de carga horária para que pudesse ter é, funcionando as unidades por mais tempo. E nós tínhamos várias unidades até as 21 ou até as 22 horas, que é um horário em e que o trabalhador, a trabalhadora, chega em casa e pode ir até a unidade, funcionando normal, fazendo vacina, fazendo... Curativo, consulta, inalação, e, e aos sábados, pelo menos até as 5 horas da tarde. Então, isso foi, é, lembrei agora, né, e eu acho que é importante também recordar que, que foi na nossa gestão, né, na, na gestão, Tonisa Lene, que a gente amplia o horário de funcionamento, porque é uma necessidade que a atenção básica funcione até mais tarde, né, inclusive ela só pode se legitimar se ela acolhe em mais horários, né? Então, acho que, que eu me lembre agora que reforçar essa coisa do funcionamento de um horário mais adequado né, para as pessoas que trabalham, com certeza tem muito mais coisa, eu acho que se trouxéssemos outros é, que participaram da gestão, que estavam na minha equipe, que estavam né, na época do Gastão, depois minha... Acho que lembrariam de mais coisas. Mas nesse momento que eu me lembro, eu acho que seria isso mesmo. E eu acho bacana essa iniciativa né? do, do, do Centro Cultural de fazer esse resgate histórico aí de um governo de bastante importância, bastante é, injustiçado, né? bastante bombardeado pela, pela é, imprensa na época. Mas a cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar, com trabalhadoras e trabalhadores dessa época, eles têm até essa coisa né, antipetista, não sei o quê, mas elas, as pessoas conseguem reconhecer esses avanços dessa época e conseguem lembrar, às vezes, coisas que a gente nem lembra. Eu, até hoje, chego, às vezes, numa unidade ou, ou encontro pessoas, ah, eu lembro da sua época, tal coisa. Então, eu acho que realmente. É, para para a população e para os trabalhadores e trabalhadoras teve, houve muito muito avanço né? então eu acho muito importante que o centro cultural esteja fazendo essa recuperação histórica em forma de curso né? mas onde a gente possa fazer esse resgate histórico aí importante eu acho que é isso desejar uma boa noite uma campanha uma boa campanha para nós que a gente consiga voltar acho que a Jalena ainda quer falar um estava cumprimentando você, agradecendo realmente e a saúde da mulher, né? Que acho que a gente precisa também salientar que houve um grande avanço e acabamos não comentando aqui, né? Porque o Iluminar Campinas que ajudou no combate à violência, mas o trabalho que foi feito de preparação nas unidades, na saúde da família. Na questão da mulher, foi muito grande, então também acho. Faça a anotação aí. Vou anotar. É tá, muito obrigada, viu, Sônia? Eu estou cada vez mais assim, satisfeita. Cada, cada programa a gente tem uma memória. E a Sônia, que é a nossa historiadora aí, está registrando tudo, né, Sônia? Muito bom. É isso mesmo. A câmera está registrando tudo, Isalene. É. <risos> Mas estamos estamos coletivamente registrando tudo. Isso é muito uhum. bom. Carminha, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. A gente segue no próximo sábado, dia 31, às 15 horas, com a participação do Braga, que foi secretário municipal de participação popular. Ele vem falar sobre, sobre o AP. Então, no próximo sábado, dia 31 de outubro, das 15 às 17 horas, neste mesmo canal. Agradecemos muito quem nos acompanhou aqui na sala, quem nos acompanhou pelas redes, quem vai assistir essa conversa, esse debate futuramente, lembrando sempre que esse é um curso organizado pelo Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um espaço de debate, de formação, de encontros, de conversas, que queremos em breve voltar a ter as nossas atividades presenciais. E o curso segue nas próximas semanas, no dia 3, mais um encontro com a presença de Vicente Andreu, que foi o presidente da Sanasa. É, mais uma vez, obrigado, Caminho, obrigado, Isalene, obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui na sala, Paula e Adriano, pelo apoio aqui, e é, seguimos, Isalene, estamos aqui fazendo história, mais uma vez. E para não Nossa. esquecer, que queremos não só fazer, mas transformar, mudar, fazer realmente a história. Fora Bolsonaro! É. E viva Lula! Viva Lula! Parabéns ao Lula! Parabéns! É a Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula, viva Lula. Lula. Vida longa! Vida longa! Ah, gente, boa noite! Obrigada! Boa noite. Obrigada!